E é chegado o momento do vento dispersar as sementes do Ipê. Essa é uma história muito legal de sincronização. Quando as sementes ou as vagens começam a se abrir, vem a ventania para dispersar essas sementes. E essa é uma época de mudanças de, de estação, quando o vento muda muito de direção também. Nesse momento a gente tem um vento noro, nordeste e norte, esparramando as sementes numa direção. Logo o vento muda e vai levar as sementes para outras direções. É uma chuva de sementes. É muito legal.